Roubar, matar, putinha, brigar Pra nós tudo isso é passatempo Amanhã pendurados na forca Hoje divertir ainda dá tempo Nós vivemos uma vida liberta Cheia de delícia incerta. A floresta é o nosso Mocó Mercúrio, nosso Deus no céu A lua, nosso sol Hoje nós vamos comer os esplendores Os gordos latifundiários Molhamos a garganta, tomamos a nossa coragem imagem, nossa, nossa força a gigante nossa Aí vem nossa irmã cocaína A door do pai cai Passou o Vitor! O som agoniza, casa K-47! Corderinho gemendo E nós mascando chiclete! Um só me agoniza, casa K-47! Corderinho gemendo E nós mascando chiclete! inspirando rap nascendo inspirando rap nascendo inspirando rap nascendo inspirando rap nascendo inspirando rap nascendo rap nasce rap nasce e quando minha hora tiver chegado Continuo fora da linha, sangue dito na vinha Um tirinho quando a hora chegar Pra mim, pro santo Que merda!